Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Marcenaria C&P. Vamos dar uma dica rápida sobre essa máquina aqui. Ó. É, eu recebo muitas dúvidas e muitas reclamações dessa máquina. Né? Pessoal, é, querendo saber alguma sugestão, que a máquina vira e mexe, fica difícil de tracionar a madeira. Então, vou dar duas dicas aqui hoje que... Meu caso, resolveu o problema. Né? Na verdade são três dicas. A gente já tem um vídeo gravado, uma notificação nessa máquina, que resolveu a respeito dos roletos tracionadores. É, a gente rece... a nossa máquina apresentou esse problema de ficar ruim de puxar a madeira e também devido a, a, a grande é, número de reclamações a gente procurou uma solução para nossa máquina. Resolveu é, a gente não substituiu os roletos, né? ainda são os roletes originais, a máquina está com um pouco mais de 4 anos de uso, é uma máquina trabalha todo dia, então eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima, ensinando como que a gente fez a manutenção na, na, nesses roletes que resolveu parte do problema, e a outra dica que eu vou passar dessa máquina é o seguinte, eu vou até mostrando de lado aqui, eu tenho aqui até um suporte, né? onde já fica aqui ó, os produtos que eu uso nessa máquina, é um, um óleo desengripante e um silicone spray. A dica é o seguinte, essa máquina, esses guias aqui, com o tempo, eles tendem a ficar pesados, né? É, como eu falei lá no vídeo anterior, além da limpeza que a gente de vez em quando faz nessa máquina, a gente desmonta e limpa esses guias aqui, eu costumo lubrificar esses guias com óleo desengripante mesmo. Ou muita gente pode usar grafite. Ou até o próprio silicone. Eu jogo óleo, mas o óleo tem uma ressalva. Você precisa de ter um ar comprimido para você manter limpo. Então você faz a limpeza, lubrifica, você vai usar e você vai ter que manter a limpeza regular, porque senão vai juntar muita poeira é, e vai causar problema. Mas funciona. Então um pouco de óleo desengripante, não só nessas, nessas aças, mas também, eu vou mostrar daqui a pouco, aqui por baixo, onde fica a, as roscas né, da manivela, que faz a regulagem de altura do cabeçote de cor. É, então, rapidamente aqui eu vou estar tá levantando a máquina, vou estar tá mostrando onde eu faço a lubrificação com óleo e também vou estar tá mostrando o que, que eu faço com o silicone spray, que ajuda para essa máquina não dar problema de tração. Bom pessoal, então o começo da, da manutenção que eu faço sempre nessa máquina é o seguinte... Primeira parte que é limpar ela com ar comprimido, não é necessário estar mostrando, né? É simplesmente bater ar, deixar ela bem limpinha do jeito que está aqui. A gente faz isso regularmente. Ela está com tá a máquina suja, mas o grosso a gente tirou aqui. Então o que, que a gente faz? O que, que eu faço? Primeira coisa, eu abaixo ela, né? Até praticamente no limite. E não é muito óleo, tá? Basta você abaixar ela, bater um pouquinho de óleo em cada haste dessa aqui. aqui também tem as roscas de elevação eu tô mostrando aqui ó você vai girar essa rosca, ela vai girar aqui e aqui então com ela baixada eu já aproveito para lubrificar essas roscas já bato um pouquinho de óleo lá ó. e aí eu vou erguer a máquina toda Com a máquina erguida, vou continuar com o óleo aqui, ó. Eu vou lubrificar embaixo aqui, ó, onde sai o eixo, né? Que é o eixo giratório lá da rosca. Vou lubrificar nesse ponto e nesse ponto. Também um pouquinho do lado de baixo da rosca aqui. Olha só a maciez que a máquina já ficou Vocês notaram que quando eu subi a máquina Ela tá, já estava um pouco mais pesada Agora olha só A leveza que a máquina fica Eu sei que vai ter muita gente falando Que vai grudar poeira Que não sei o que tal. Já estou fazendo isso há quase 4 anos Sem problema nenhum Limpeza com ar ou com pincel, quem não tem um ar comprimido, um pincelzinho vai limpar aqui nessa região. Quando começar a empoeirar, basta uma ou duas limpezas. Você vai trabalhar mais de semana com a máquina, né? Tranquilamente, sem você ter que fazer manutenção de novo. Agora entra a vez do silicone spray. O silicone spray tem um uso mais diário. O silicone spray, a gente, eu uso diversas vezes no dia. Eu não deixo a máquina ficar pesada para puxar. Sendo que eu tenho a solução na mão. Então o que, que eu faço? No, no ato da limpeza que eu fiz aqui, que eu lubrifiquei, eu já jogo silicone nas, na, nas, nessas pranchas, né? Já começo jogando silicone aqui e também aqui nessa bandeja. Então agitado. Pronto. Basta isso. Isso aqui já dá... Dá para você trabalhar mais de hora com, com esse tipo de lubrificação que eu fiz aqui. O e vai puxar tranquilamente, não vai ficar pesado. Você vai fazer a durabilidade da sua máquina ser bem maior. Outro detalhe. Lâminas. lâmina sempre afiada. Lâmina dessa máquina. Começa a perder o fio de corte, a máquina fica pesada para puxar. para quem tem a máquina mais tempo, que é o meu caso, nota até uma mudança no barulho da máquina. Então... Para a conserva geral da máquina. Lubrificação das bandejas. Lubrificação onde eu mostrei. Muita gente vai questionar o uso do desengripante. Mas ele é necessário para não deixar ponto de ferrugem nessas... Desenvolver ponto de ferrugem na, nas aças aqui. Sendo que eu já vi máquinas com isso aqui todo enferrujado. Que teve que até substituir essas aças. E é caro. Então, isso é uma manutenção preventiva. Que eu tô deixando a dica aqui. Para você que adquiriu sua máquina aí tá com dificuldade de tracionar é uma manutenção preventiva que vai te economizar muito dinheiro então tá aqui mais de quatro anos de serviço sem ter manutenção nenhuma a única manutenção que foi feita a gente mesmo fez solucionou nosso problema e a máquina trabalha todo dia sem problema nenhum beleza pessoal então quem gostou da dica aí deixa o like para nós aí se inscreve aí deixa o Sininho ativado e qualquer dúvida, comentar abaixo, a gente vai estar respondendo.